Molecada oh, que te fala sempre a mesma pista Que eu te dizer que fractal só tem flow Mas que cê não sabe muito tempo que eu já tô fazendo Frida no tchauzinho pra quem superstigou wow. Cê tá ligado que o bagulho é quente A cada ideia é tipo tiro de AK e é por isso mesmo que no freestyle que eu faço Eu tô tentando resumir de fato quem que eu sou Cara, caras lá ela pra caralho, Mas não conhece, não sabe muito menos Quando começou Se quiser, você pode dar um salve pro Mojica é Jovem Beto, então para o flow Mulher cada sabe o que acontece nessa fita Pode tentar bater de frente e você acabar no chão Pode fazer rima, você pode até gritar Mas você vai perder pela falta de convicção oh, Eu Sinceramente, vou sair de perto e eu quero que vocês se matem! Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho, ho, rou, Uh -huh. E mano contra o fraque tal, pode pá, faz meu free Cê entende parceiro que eu vou te agora Cê não entendeu, frac? que tal cê sair daqui Todo mundo te odeia, é melhor você ir embora Falou que eu dar um salve no Afro e no Mojica Cê não entendeu, então vou mandar cê se fuder Eu não vou dar um salve em ninguém Eu não sei da sua caminhada, mas a batalha é eu e você Cê não chama ninguém, entende a rima em brasa Do tipo do menor que apanha fora e chora em casa oh, Cê tá ligado, meu parceiro, pode pá Contra você a cabeça, eu não posso Abaixar, porque eu aprendi A sempre lutar, o beat vai virando E eu sou o pescoço e eu vou virar ei, ei. Uhum, tá ligado, fazendo freestyle Sempre o bom improvisado Mas tá ligado, você é um vacilão Lupa do tamanho do céu e não pega uma visão Não pega uma visão Fez vários jogos de palavra Mas Kaique rimando é tipo abacadabra ei, Eu faço a rima que você não entende Por isso que agora mano já falo Você compreende, ei ele pergunta Quem eu sou, pode pá Agora por pra eu vou ter que explicar Eu não sei quem que eu sou, mas vou ter que Explicar pra você, pros Bulls Um quadro de basquiar uhum, então eu sou indecifrável, hoje eu tô inagualável, eu tô inacreditável. Você tenta pegar o nível aqui, mas você não alcança. O Kaique tá no céu e meu nível se torna inalcançável. Oh. Olha assim. Vamos ver, hein? Será que você alcança o nível dele, pra que tal? Assim? Eu acho que não. Será? Ah! Oh! Oh! Oh! de basquear nessa situação, na realidade sempre vai ser enquadrado dentro de um caixão, tá entendendo tudo, essa que é a parada, que o um microfone na minha mão parece que eu tô com uma quadrada, e meu não é quadrado, cada um no seu quadrado, e você vai chorar no quarto chateado, quer fala sobre isso, cê vem aqui, ela bora, na realidade cê vem aqui pra mim, mas ninguém chora, realidade. Mano, eu vou contar minha história Eu vou lá falar pra ela que eu busquei com a minha vitória E é esse compasso que você não entende Afinal, na superficialidade, você se prende A batalha é eu e você, tá tudo bem Mas nesse compasso aqui, em me se igual você Eu já matei mais de cem <risos> é. Eu acho que não rolou a lição de casa Aquele esquema, aí é terceiro, acabou eu quero ver matar ele, ei, quero ver matar ele, ei, quero ver matar ele. Ei, ei, ei, ei Porque eu quero ver matar ele, ei, ei, ei quero ver matar ele, quero ver matar ele. TikTok, eu tô ligado, mano, que tem a levada Mas eu não tô entendendo, na minha frente ele faz feio ah, Eu fui tirar o pai, eu pra com ele Tá tremendo, mas que segue é tiroteio Agora eu vou mandando uma levada, você não entende, mano Com certeza você na minha frente é tonto Você tá ligado, falo de quadrada, mas você tipo Eu sou de o tipo, escopo, conta desse é um Pode falar o que você quiser, você sabe que no verso Que é que eu tinha agora eu nem desconto ah, Cê te falar uma fita, mas você sabe que no freestyle Agora eu já fiz uma de três pontos Cê fala que eu sou quem em tiroteio, mas você sabe que a minha ideia vai ser assim Não é segue em tiroteio, eu fico tranquilo Porque as balas que você fala é tudo de festi. É, tudo de festi, você não feste Tá ligado que eu tô fazendo fita ali e você só um rabela Ele falou de fita Você usou fita Grebe pra botar na sua panela ah, Então, você tá ligado, mano, fazendo a rima, bora Agora você vai embora, você é fraco pra caralho Por isso que eu tô rimando e tô acelerando Com certeza você só chora Cala sua boca, você não entende nesse fica. O bagulho que é quente agora é constante, né? Fita não, sou um cuzão É porque nesse instante na sua cara eu com uma fita isolante Porque você não sabe agora, você não sabe nada Fica chateão porque vai acabar derrotado Fita isolante porque depois disso aqui você vai chorar no seu é, quarto é, chateado, é, isolado Então eu vou mandar a referência, cê ele entendeu? Você é vacilão, esse é o fraquital, nas antigas era a bomba Depois que ganhou uns adidas, cê tirou o pé do chão oh, É tipo o um hype de falou, por isso que agora jogo na sua cara Quero ver se sua rima é rara, você é fraco demais, na minha rima se prepara Truta, cê não entende mesmo nesse freestyle agora, então olha na porra da minha pupila Cê não entendeu, que faz um tempo, que quem vacila comigo acaba chateado na mochila Truta, é melhor você entrar nessa fila, porque você só vacila É isso que eu compasso que eu te falo, mato você, fica chateadão, boladão, chora pra sua filha